Deputado Jordi do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom, ontem foi aprovado na CCJ do Senado a PEC da Gastança, PEC do Estouro, ou como alguns gostam de chamar, a PEC da Transição. Transição para a Argentina, para a Venezuela. A PEC é um desastre anunciado. É um verdadeiro escárnio com a responsabilidade fiscal. Porque além de colocar fora do teto de gastos, tudo aquilo que a gente já conhece, era R$ 75 bilhões para o benefício de R$ reais e mais seus penduricalhos, e isso foi formatado na comissão, reduzindo para 145 bilhões, também deixa fora do teto de gastos 23 bilhões de excesso de arrecadação, que inclusive será recurso que poderá ser gastos com a emenda de relator e ainda deixa fora do teto de gastos também o recurso que o presidente Bolsonaro havia reservado para pagar o auxílio ano que vem, 105 bilhões. E isso durante dois anos, 168 bilhões fora do teto de gastos por dois anos. Dois anos em que o governo eleito não precisará mais do Congresso Nacional. E a PEC não deixa só fora do teto de gastos esses recursos, mas deixa também fora da meta de resultado primário e deixa também fora da regra de ouro, que diz que o poder público não pode contrair dívidas para pagar despesas correntes. E ainda tem um ponto crucial, um ponto gravíssimo nessa PEC, que é um jabuti, aliás, um jabuti não, é, é um porco espinho, a PEC coloca um dispositivo para determinar que o presidente ele pode revogar o teto de gastos por lei complementar. É isso mesmo, o teto de gastos que foi aprovado nessa casa por uma emenda constitucional e hoje está previsto na Constituição, a PEC coloca um dispositivo dizendo que o presidente até agosto de 2023, fará um projeto de lei complementar regulando uma nova âncora fiscal. Essa é a verdadeira irresponsabilidade fiscal, que vai trazer inflação, miséria, juros altos, mais impostos para a população. Não podemos permitir que isso passe nessa casa. Até porque ele colocou uma lei complementar para poder regular essa nova âncora fiscal porque ela é mais fácil de ser aprovada, porque são necessários somente a maioria absoluta, e não como o um, um processo de uma PEC, que são necessários três quintos, é uma maioria qualificada, três quintos em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional. Não podemos permitir com que esse projeto, que é a falência, é a receita do governo Dilma, a bancarrota para o Brasil possa ser aprovado aqui. Parlamentares que aprovarem, que votarem a favor dessa PEC, estarão votando pela falência do Brasil. Obrigado.